Olá pessoal, eu estou com esse computador aqui e ele está apresentando um problema que costuma apresentar em todos os computadores antigos, com memória DDR1, DDR2 e DDR3. Talvez alguns dos computadores novos também apresenta este defeito, mas eu ainda não encontrei nenhum computador com esse com esse defeito. Computador novo, né? Eu ainda não encontrei nenhum computador novo que apresentou, apresentasse esse, esse problema. Provavelmente não vou encontrar porque este defeito só costuma aparecer nos computadores mais antigos. Eu acho que é por causa de um desgaste natural. Do tempo de uso, né? Do tempo de uso mesmo, entendeu? Então, provavelmente, os computadores novos... Não vai apresentar esse defeito. Porque... Esse defeito ele costuma apresentar... Depois de um certo tempo de uso, né? E... A placa já está desgastada e e já teve muito esquento, já teve muito tempo de uso, aí ela apresenta esse defeito. Eu vou aqui dar, dar uma dica para vocês, e como resolver esse problema, porque é uma coisa muito simples, mas que pouca gente sabe disso, entendeu? Poucas pessoas sabem disso, e... E o pessoal não costuma ensinar essas coisas, eu, eu pelo menos não vi ninguém ensinando. Bom, é uma coisa simples, não é muito, muito complicado não. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ele está funcionando, ele tá, você pode ver aí que ele está funcionando, está funcionando... Oh, não, mas não não apresenta imagem na, na tela do monitor não apresenta imagem na tela do monitor eu tá vendo aí ele, ele está funcionando está funcionando tudo certinho mas não aparece imagem eu já é, examinei a memória, já fiz uma limpeza na memória, não é problema de memória, não é cabo, cabo, não é nada, não é nenhum defeito, não é fonte, não é nada. Mas é, isso é um, na verdade, isso é um problema que dá na placa-mãe, entendeu? É um problema que dá na placa-mãe e é na verdade, isso é o, um problema que dá na, na, no sistema operacional que fica gravado na placa-mãe, entendeu? Esse problema, é, ele costuma dar, depois de muito tempo de uso, né? Aí ele costuma dar esse defeito. Então, é, uma solução simples né, para resolver esse problema é... Vou mostrar aqui a vocês, peraí. Deixa eu Vou ver se dá para ver. Aqui. Ó. Aqui, ó. essa essa bateria, vocês tira tira essa bateria, tira ela fora, ó. Eu já tirei aqui. Ó. Eu, ela é tipo assim. Aí vocês aqui é só um.. tô mostrando aqui para vocês verem como ela é. Ela né? é assim, que eu não vou tirar porque eu já, eu já tirei, já tirei e já coloquei de volta Mas vocês tiram tira essa bateria fora Entendeu? É só tirar essa bateria fora É tipo ela é tipo um, uma moeda assim ó. Você tira ela tem quando, aí você tira, liga o computador, liga ele sem ela. Provavelmente vai aparecer imagem. Se não aparecer, você desliga de novo e bota a bateria e liga de novo. Aí ela vai aparecer imagem. É só fazer isso aí que resolve. Eu já eu já fiz aqui. Vou vou vou mostrar. Vou ligar vou ligar. Aqui o um monitor para vocês verem, ó, oh. tá vendo aí? Ela tá funcionando. É só fazer isso: você tira a bateria, desliga o computador, liga sem a bateria. E depois, é, desliga de novo e coloca a bateria. Aí ele vai voltar a funcionar. Porque isso aí é um, é um problema que dá no sistema operacional da placa-mãe. Entendeu? Então, você fazendo isso, ele é, destrava o, o, o, o defeito que dá na placa. Entendeu? Essa é uma, é uma dica que eu estou dando para vocês que encontrar esse defeito. Vocês fazem primeiro isso, entendeu? Se não resolver, aí pode ser outro problema na placa, entendeu? Mas primeiro a pessoa faz isso. Na maioria dos casos, resolve. Resolve de primeira, entendeu? Mas se não resolver... Aí pode ser outra coisa, pode ser, pode ser a placa-mãe, pode ser o HD, pode ser a fonte, pode ser várias coisas, entendeu? Então, assim, primeiro você faz isso. Você faz isso, você tira a bateria, desliga o computador, tira a bateria, liga o computador sem a bateria. Aí quando você faz isso, ele dá um reset no sistema operacional e ele volta a funcionar, entendeu? agora se não, não voltar a funcionar aí vocês procuram para ver se é outro defeito porque é, às vezes às vezes dá um algum defeito na placa mãe mas primeiro a pessoa faz isso entendeu se resolver ótimo mas se não resolver aí só você levando para a assistência e, e lá eles, eles vão Encontrar a solução. Entendeu? Mas. É isso aí. A dica que eu queria passar para vocês. É uma dicasinha simples e rápida. Mas que. Na maioria dos casos. Resolve o problema. Entendeu? Está aí funcionando. E é isso aí. Até a próxima.